Bem-vindo ao canal Lojinha da Sozinha. Eu sou Sozinha. Neste tutorial vou mostrar como fazer um saco de tecido para as compras que ao dobrar fica uma carteirinha muito prática para levar consigo na carteira a qualquer lado. É muito fácil de fazer e rápida. Se gostar, carregue encosto. Se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Vamos ver o passo a passo? Os materiais necessários são: um tecido com a medida de 85 por 40 de altura. As alças são duas, e a medida é 60 por 8 de altura. 60 por 8. A carteirinha que vai envolver o saco é um tecido com a medida de 60 por 20. Também é necessário entretela de tecido. A minha já está aqui agregada. É passar a ferro com a temperatura mínima e colar a entretela ao tecido. Alicate de molas de pressão com as respectivas molinhas. Caneta de tecido. Alfinetes. Tesoura. Régua ou fita métrica. Ferro de engomar e máquina de costura. Vou começar pela carteirinha. Depois de ter a entretela colada ao tecido, vou dobrar a meio, direito com direito, e dobrar novamente a meio, ao comprido. Acertando aqui a parte de cima, vou arredondar aqui este cantinho. Com algo redondo, vou colocar aqui no canto e vou arredondar. Eu vou cortar, ficando assim. Vou alfinetar por todo, vou à máquina de costura e vou iniciar aqui a costura, continuando por aqui, chegando aqui deixo ficar uma abertura mais ou menos uns 3 dedos para poder virar e termino aqui, não esquecendo de rematar início e fim. Já cozi por todo, deixando ficar aqui esta abertura. Vou cortar a parte de baixo, o cantinho, aqui este também, redondo. Vou dar aqui uns pequenos golpes. E agora sim, vou virar para o direito. Já virei, vou passar a ferro e vou meter a abertura para dentro. Já passei a ferro com a régua. Vocês vão medir daqui de baixo para cima 20 centímetros, de um lado e do outro, e unir com o um risco. 20 centímetros, a caneta de tecido. Vou à máquina de costura e vou cozer aqui a parte de baixo, rematando início e fim, e de seguida esta parte de cima da palinha, depois deste risquinho aqui que fizemos a marcação, Vai iniciar aqui arrematando, continua por aqui e termina também aqui, antes da marcação dos 20 centímetros. Já cozi aqui a parte de baixo e aqui também, da parte de cima, está a vermelho, não sei se conseguem ver. Esta parte aqui não é para cozer e a abertura está aqui. Que mais tarde vou fechar. Agora vou reservar esta carteirinha. Vou trabalhar com as alças. As alças já estão vincadas, como vocês veem. Portanto, vocês agora têm que ir ao ferro de engomar e numa lateral e noutra têm que medir um centímetro e dobrar para dentro com o ferro de engomar. Vincar. E depois dobram novamente ao meio. Fazem isto. Pela alcinha toda e este também é igual. A ambos os lados dobro um centímetro, dobro novamente e vinco com o ferro. É ir à máquina de costura e fazer duas costuras retas, uma de cada lado, rematando início e fim, nas duas alcinhas. Já cozi as duas alças. vou também reservar vou pegar agora no saco nesta ponta e nesta nesta aqui do lado do avesso do tecido no sentido dos 85 vão dobrar um centímetro e vincar com o ferro dobram novamente mais três centímetros e vincam com o ferro e vão fazer igual a este lado dobram um centímetro e mais 3 cm, as minhas já estão feitas que para poder adiantar, vou medir daqui para dentro 13 cm e marcar com o um alfinete 13 vou fazer igual ao outro lado, 13 cm a ponta da alça vou colocar dos 13 para dentro. Colocando aqui dentro. Vou alfinetar. E agora tendo cuidado da alça ficar direita. Assim para não ficar torta. E vou colocar também a outra ponta aqui dentro dos 13. A marcação dos 13 vou colocar para dentro. Tendo a pontinha aqui. E também vou alfinetar. Ficando assim. Vou fazer igual a este lado. Ficando as duas assim. Agora vou à máquina de costura. E vou costurar esta parte de baixo não a de cima. Aqui a de dentro. Vou costurar aqui. Assim. Rematando início e fim. Vou costurar esta. E esta. Já costurei. Deste lado e deste também agora vou puxar a alça para cima a alça para cima e vou alfinetar a outra também vou fazer também a esta vou novamente à máquina de costura e vou costurar agora esta parte de cima apanhando também a alcinha Terminando aqui, deste lado, vou costurar esta parte de cima. Não esqueçam de rematar início e fim. Já estão cozidas, ficando assim. Agora vou uma parte de cima, para ficando o avesso do tecido para dentro. E acertando aqui a alcinha, uma com a outra afinatar para não sair do sítio, afinatar também até meio, vou vincar aqui um pouco com a mão, a carteirinha que tinha reservado, vou também dobrar a meio, vou também vincar com a mão, saber onde é o um meio, assim, fincado, aqui de cima, onde tem a alcinha, para baixo vou medir 5 centímetros. Vou marcar com um alfinete. 5 centímetros. A carteirinha eu vou colocá-la dos 5 para baixo. Ficando aqui. Lateral com lateral certinho. Aqui, ou seja, meio com meio. Alfinetar a parte de dentro. Vou abrir. Pressionando aqui um pouco com a outra mão para não sair do sítio, porque este meio que foi vincado tem que ficar com o meio também que foi vincado anteriormente, no saco. alfinetar, alfinetando só com este tecido de cima, não o de baixo. Tirar a marcação dos cinco vou tirar também as de cima, vou abrir o saco. E vou medir também. Daqui deste lado se tem os 5 para também poder alfinetar. Correto? Tenho os 5, então vou alfinetar. Vou virar para vocês verem. Carteira, até aqui tem que ter os 20. Se não for visível, vocês marcam novamente. Vão à máquina de costura, iniciando aqui, rematando... Continuo aqui a percorrer, chego aqui e vou cozer por cima da marcação dos 20 e torno a subir rematando. Portanto, é como se fosse um U. Esta parte aqui de cima não é para cozer nem a palinha, é para deixar ficar solta. Já cozi aqui, aqui e aqui. E ao fazer esta costura, já fechamos a abertura que tinha de lado. Esta parte está solta, que é a palinha. Agora eu vou dobrar o tecido do direito para fora, a ambos os lados. Vou dar aqui as alças, alfinetando. Vamos fazer agora a costura francesa, que é cozer do lado direito do tecido e depois do avesso. Portanto, vou cozer nesta lateral e nesta aqui, mas dado do calcador de máquina. Portanto, não cozer com a largura do calcador, mas sim metade. Já cozi. Metade do calcador de máquina. Agora eu vou virar para o lado do avesso do tecido. Arranjando aqui a costura... Se vocês quiserem podem passar a ferro, eu acho que não há necessidade, podem é, é ir arranjando e alfinetando por todo, tanto deste lado como do outro, para poder ficar assim e não ficar torto. Agora vou à máquina de costura e vou cozer ambos os lados com a largura do calcador de máquina. Já cozi deste lado e deste aqui com a largura do calcador de máquina. Não esquecendo de arrematar início e fim ao cozer não se vê a costura de dentro. Aqui também está certinho. Agora eu vou virar para o lado direito. Está quase pronta. Vou passar a ferro. Já está passada a ferro. Para finalizar, é só colocar o botão de pressão na palhinha. Vou dobrá-la a meio e vou vincar com a unha. Fineto para saber vou medir daqui da marcação que eu fiz para cima 2 centímetros e meio 2 e meio para o alfinete e vou tirar agora este vou furar com o um furador para poder meter o botão de pressão são estas duas molas que eu vou colocar o um macho e esta esta colocar em cima da palinha Parte de fora, parte de baixo é a mola macho. Apertar. Para colocar a outra mola é necessário dobrar. Então eu vou mostrar como se dobra. A parte da carteira fica para baixo. Vou dobrar uma lateral para o meio. Vocês medem por aqui. A outra lateral também para o meio. Também medem por aqui, para esta lateral da carteira. Esta parte de baixo para dentro. Também medem por aqui, para esta costura. As alcinhas para dentro e novamente para trás. Esta parte aqui também vai para dentro, até à marcação. E agora vou puxar tudo para cima. palinha vou puxá-la para baixo e agora já podemos colocar a outra molinha. Basta pressionar esta mola para deixar ficar aqui a marcação. Agora, meter aqui a mão por dentro, furar, colocar esta molinha aqui na parte de dentro e a fêmea deste lado dar. E está pronta a carteirinha. Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar ficar nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!